Seja feliz e agradeça as pequenas coisas que a vida te proporciona. Agradeça a cada pequena coisa do seu dia a dia. Agradeça por ter um teto onde ficar, comida para comer, por estar vivo e poder viver mais um dia. Só o fato de estar vivo e poder começar um novo dia já é o suficiente para estar feliz o fato de acordar seja em qualquer horário que você acorde já deve ser considerado um milagre sabe porque não tem como prever o futuro e saber quando será o último minuto da sua vida estar próximo de pessoas poder trabalhar estudar, fazer os afazeres domésticos e viver da melhor forma possível esse dia, que pode ser único, especial, incrível e inesquecível. Se souber, aproveitar da melhor forma possível o que você está sentindo nesse momento, você já agradeceu hoje? Ainda não? Aproveite esse momento que você está tendo agora e agradeça. Agradeço por você estar ouvindo esse texto, por dar-me alguns dos seus preciosos minutos. Se esse texto faz sentido para você, compartilhe com todas as pessoas que você ama. Faça o bem e seja uma pessoa melhor. Bom dia!